É rapaziada, eu estava certo, ou melhor, eu estava 50% certo Tá confirmado, acabou de sair a notícia Fer não joga pela Imperial Em 2023, ele vai se aposentar Já sabemos, era o desejo dele E há nove dias eu fiz um vídeo dando essa notícia Porque alguém ali do meio me deu essa informação Porém, essa pessoa não quis me dizer Quem entraria no lugar E aí, eu teorizei que seria o um Noizão Pela proximidade que eu notei dele ali com os jogadores da Imperial Fallen, Cello O cara inclusive apareceu com skins verdes, uma Glock ali Com adesivos dos jogadores da Imperial, enfim Eu teorizei que seria o um Noizão, porém eu já sabia que o Fer iria sair E agora saiu uma notícia confirmada Confirmando nessa né, informação que o Fernão joga pela Imperial em 2023, porém, essa notícia também nos traz quem irá substituí-lo e não será o um Noizão. Antes de tudo, feliz Natal a todos, vem comigo que, mano, essa notícia aí pegou o geral de surpresa. Meu Deus, eu ganhei o sorteio do cachorro, velho! Abriu a proposta de troca, uma faquinha, mano!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 Um vídeo natalino, né? Um vídeo... Eu tinha outro vídeo pra postar hoje, um especial de Natal Porém, eu tive que jogar esse vídeo pra amanhã, dia 25 à noite, porque a Dust2.com.br Soltou uma notícia aqui, mano bombástica. Sem Fer, Imperial Avança em negociação por Jota Capitão do BBR deve substituir veterano Em 2023. Eu vou ler a notícia Inteira aqui com vocês, porém Eu já adianto que eu ainda acredito Que sim, o noizão pode entrar Na line-up da Imperial E eu vou explicar como e porquê. O Jota Entra no lugar do Fer, porém, há uma possível vaga ainda pro Noizão. Falamos sobre mais pro final. Vamos ler a notícia aqui primeiro. O que muitos fãs de CS temiam deve mesmo acontecer. Fernando Fer Alvarenga não vai retornar para o time titular da Imperial no início do ano. E a organização tem Jonathan J. William, o capitão do MBR, o substituto para o bicampeão mundial. A negociação entre as partes já está avançada. A informação foi apurada pela Dust2 Brasil. Não é sabido se Fer colocará um fim definitivo em sua carreira ou apenas dará uma pausa. Mas é fato que a Imperial não contará com a Dona Morte no início do próximo ano e vem, nas últimas semanas, negociando a compra de Jota com o MBR. O negócio andou nos últimos dias. A contratação ainda não foi fechada, mas a expectativa é que as partes cheguem a um final feliz em breve. Procurada pela reportagem, a Imperial não comentou. Já o MBR afirmou que recebeu propostas para alguns jogadores, mas que não tem nada fechado até o momento. Segundo eles, todos da lineup principal do CSGO permanecem em contrato com o MBR até o momento. Aí eles comentam né, que, além do Jota, a Imperial também havia se interessado no Henrique Turney Menacho. Alguns Diziam que ele poderia estar indo ao plano né? Mas até então permaneceu em sua atual equipe E que inclusive quando a FNX saiu Da Imperial, o Jota era um dos cotados Ali para substituí-lo, o Jota tem 24 anos Ele fez sim uma grande temporada pela MBR E inclusive muitos não lembram, mas eles se Classificaram para o primeiro Major desse ano o PGL Major Antwerp, aí eles comentam aqui Pela expectativa do anúncio do Fer, que essa semana Fez um post misterioso em suas redes sociais Dizendo que ainda não era a hora De falar sobre o futuro, enfim, Fer Fora da Imperial, o Fer vai se aposentar, no último vídeo Sobre o assunto eu já tinha dito que não faz me sentido. Do Profer, jogar profissionalmente E até o momento, a lineup up do Imperial é a seguinte Fallen, Jota, Cello Bolts e Vini You know way, you know way Então, o que eu vou falar agora, rapaziada, é 100% achismo Não é algo que eu sei Não é algo que me falaram, não é algo que eu quero Ou não quero, é simplesmente... Uma teoria. Agora é teoria da conspiração mesmo. Eu ainda vejo indícios que o no way possa, em algum momento, vir para Imperial. Inclusive, durante uma live, ele e o Cello fizeram uma brincadeirinha. Deixaram vazar algo, eles poderiam estar tá zoando, eles poderiam inclusive estar zoando com a minha cara, por conta do vídeo que eu fiz. Como também, aquela brincadeira poderia ter um fundo de verdade. Bora, bora, bora, bora, bora. bora. Ele, tropeçou, né? ele tropeçou na casca de banana. Ah, mano. Bom, eu vou na ah tem que acostumar, né? Ah. Assim, vazou. E há duas semanas o Boltz, sem querer, vazou em live um contrato. Né? Um contrato ali. Podia ser bait, mas era um arquivo nomeado Contrato Imperial ZQK. Inclusive ninguém entendeu nada. Tipo, pô, ZQK na é Imperial? Sério? <tosse> <tosse> Ih, cara, vazou, hein? Aí vazou legal, hein? Foi <risos> dar um o F aqui, deu um contra-H, velho sei lá, outro J Vazou o contrato, hein? Deixa eu até olhar aqui. O que, que vazou aqui, né? Realmente não fazia muito sentido, mas o ZQK não vem pra Imperial. Não faria sentido nenhum, pelo menos eu acho. Até porque o ZQK acabou de ser anunciado pelo Flamengo e Esports. Ele, Showtime, deu o Boni. E o Caos como coach. E aí, aí vem a, a... Assim, é agora que minha mente viaja e viaja muito. O Flamengo Esports anunciou o time de CS com um coach e três jogadores. Ou seja, faltam dois jogadores. E aí eu vou jogar no ar. Eu não... Mano, eu juro, eu... eu eu, eu nem acho que isso vai acontecer. Mas e se o noizão entrar na Imperial no lugar do Bolts? E o Bolts ser um dos jogadores que completará para o Flamengo Esportes? Sabe qual a chance disso acontecer, na minha opinião? 1%. É que eu tô tentando compreender aquele contrato vazado. Sei lá, vai que o ZQK é o líder desse time aqui do Flamengo. E aí ele pegou o contrato do Bolts da Imperial, pra passar pros caras do Flamengo, pra ver se tem... Não sei, tô... tô viajando. Mas o que temos de confirmado é... terça aposenta, Jota entra no lugar. E o noizão, só o tempo girar. É isso, rapaziada. Vídeo rápido pra passar a notícia. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal Cachorro 337 dois vídeos novos todos os dias. Se inscrevam no canal. você vai bater um milhão de inscritos, então, por favor, me ajudem. E ativem o sininho também, que é muito importante. É isso, mano. Tamo junto, valeu. Feliz Natal pra geral. Eu e vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Pachamon337.